Bom dia, Centelha Divina. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ascensão com Leveza e Alegria. Sou a Márcia Uni. Hoje é o nosso nono dia do ciclo de meditações de 21 dias. Gratidão por se abrir para as afirmações de luz. Comecemos o dia sendo inundado com uma luz branca cristalina brilhante perceba que esta luz penetra em você em cada inspiração e a cada expiração leva tudo que já não te serve mais inspire e expire. Inspire e expire. Lembre-se que você é cocriador de sua própria vida. Por isso, deve ativar a centelha divina que existe dentro de você e manifestar a perfeição na sua realidade. Coloque-se disponível para as novas possibilidades, para uma vida mais feliz, mais harmoniosa e mais próspera. Agora, conecte-se com o seu Eu Superior a partir do seu coração para as afirmações de luz e repita mentalmente. Eu sou Deus em ação, por isso me empodero e elevo minha autoestima. Eu sou o próprio amor divino e amo os meus semelhantes e a natureza. Os meus pensamentos amorosos refletem na minha realidade. Eu escolho viver ao máximo cada instante da minha vida. Sou um ser radiante e vibro alegria em cada momento. Eu sou luz e manifesto a perfeição na minha vida. Vejo o mundo pelos olhos do amor. Gratidão, gratidão, gratidão.